Calendarização e toda a parte de planeamento e depois. A área de monitorização em termos de reporting, de performance, ok? Em termos dos, das métricas principais e, e como é que o nosso negócio em termos de redes sociais está a evoluir e depois numa última, numa última componente a parte da monitorização da concorrência, uh -huh, okay? ok? Que é algo que nós também temos que é diferenciador, que é tu conseguires seguir a tua concorrência em, em tempo real e conseguires ter determinados alertas para determinadas ações que a tua concorrência está, está um, a fazer. Isto é de uma forma muito resumida, muito claro. o que é que a nossa plataforma faz. Nós temos sempre um comprometimento com, com os nossos utilizadores, com os nossos clientes, de estar continuadamente a investir na plataforma e hoje nós já temos um pipeline uh, definido até outubro, ok todas as novas melhorias que nós, nós agora, como tu sabes e como hoje vamos mostrar aqui, colocamos agora aqui os stories, uhum. a edição e agendamento de stories, porque nós já tínhamos o agendamento de stories, hoje temos a edição de, no próprio computador onde tu podes fazer todas aquelas, é aquelas alterações, como se estivesse no teu desktop e vamos ter a oportunidade de mostrar isso uh, aqui à nossa audiência que nos está a seguir. E, e isto foi algo que nós colocamos agora no final de, de, de, de junho e, pronto, e agora já estamos a planear os próximos, os próximos passos porque, como nós costumamos dizer internamente, a nós não nos preocupa uma concorrência, ok? Eu não, eu não me preocupo propriamente se o meu concorrente está nos Estados Unidos e é maior do que eu e eu preocupo-me é eu hoje não for melhor que o meu concorrente. Uhum. Eu quero ser melhor do que o meu concorrente para quando eu conseguir estar a crescer, eu ter melhores ferramentas e melhores argumentos para conquistar clientes. É Aí uma é... grande luta. Esse, esse, exatamente, é, é uma grande luta, mas hoje é em todas as áreas, não é? É verdade, é verdade. Portanto, é em todas as áreas. A rapidez é fundamental, Exatamente. Não é? E, e se não fosse por isto, então ninguém fazia nada e nós não começávamos uh, nada. É um bocadinho, um bocadinho isto e também um bocadinho a nossa, a nossa história até até ao momento. Em termos então de, de plataforma, nós podemos começar aqui a explicar. Aqui Vamos um a isso. O que é, que é o, o Song e para a nossa, para a nossa audiência que que nos está a seguir? Basicamente o que nós tentamos fazer é dar a todos os social media managers, a todos os criadores de conteúdo, uma experiência de A a Z, uhum. ok? onde seja todos os criadores de conteúdo conseguem acompanhar todos esses passos na criação de conteúdo. A criação, uhum. o agendamento, a parte de reporting. O primeiro menu, quando nós entramos efetivamente na plataforma e agora estamos a conseguir, a conseguir ver, nós temos aqui um simples dashboard, onde nós conseguimos acompanhar okay. todos os espaço e tudo aquilo que está acontecendo na plataforma. Seja de um ponto de vista de publicações, ok? Portanto, imagina quantas publicações é que eu já enviei versus a semana passada, versus o período anterior, pôs em agendamento, publicações que falharam porque eh, às vezes acontece, eh, tecnologia acontece... Às vezes é, a API pode, mudar, pode mudar ou coisas do género. Nós da password, a própria pois. rede social pode pedir uma autenticação, neste momento o Facebook também, por causa da Cambridge Analytica, está a passar um processo em termos de API muito, muito grande, pois o é, Facebook, grandes Facebook mudanças. está com uhum. problemas na API da parte uhum. de, de business profile, em termos de ligar ao, ao, à parte do business do Instagram, portanto, nós, uhum. momento, até nós também estamos com estes desafios, nós e, e muitos providers, Ok? Portanto, esta parte vem a parte da, da atividade. Tenho aqui um mini, um mini calendário onde nós conseguimos seguir as publicações que estamos, que estamos a fazer, as publicações que estão em agendamento, que estão para sair, ou seja, eu entro aqui e consegui a ver, imaginem, por rúbrica, por cliente okay? e por rede social e por rede dá? social, uhum. quantos, okay. quais são os agendamentos que estão para, para, para sair alertas que, que vou recebendo. Pronto. Isto basicamente é um mini dashboard onde eu consigo acompanhar de uma forma muito rápida, muito prática, a minha, a minha atividade. Okay. A parte que eu gostava então hoje de mostrar é a parte da criação de conteúdo e nós fazemos este planeamento e esta automação para a parte das redes, das redes sociais. Uh, o Swonky, então, naquele início de conversa em que falei em todas as áreas que o Swonky hoje, hoje tem, temos um simples separador em que nós conseguimos navegar muito facilmente na, na plataforma e temos aqui o separador destacado que é adicionar uma nova, uma nova publicação, fazer um novo, um novo conteúdo. Automaticamente a plataforma vai-me sempre fazer e aqui nós começamos a inovar, ok? E por causa desta experiência em que nós queremos ir ao micro nano detalhe nisto. Okay. Ou seja, a nossa plataforma não permite só fazer uma calendarização para Instagram, para Facebook, para Twitter, para LinkedIn, mas também permite fazer a parte uhum. do blog. Ou seja, imagina se eu sou um criador de conteúdos para WordPress, se eu sou um criador de conteúdos para Blogspot, Medium, etc, eu consigo fazer essa criação desse conteúdo cá e depois calendarizar para todas as minhas redes sociais, mesmo que esse conteúdo não esteja online. Okay? Essa parte eu hoje não vou mostrar aqui, vamos já okay. passar para a parte das, das redes sociais. Portanto, eu escolho aqui a parte da gestão das redes sociais e quando eu tenho um menu, ainda branco, ainda clean, para eu começar a construir, digamos, a, a, minha, a minha publicação. O primeiro passo é sempre escolher qual é o canal, qual é o cliente em que eu vou querer fazer a, a publicação. Imaginem aqui, só tenho como cliente, digamos, como conta, como insígnia, a minha conta Swonky. Okay. Okay? Portanto, eu selecionava o Swonky. Consigo selecionar quais são as redes sociais em que eu vou querer fazer a publicação. Quais são okay? as redes sociais possíveis? E, exatamente. Muitas? Aqui, possíveis, nós neste momento temos praticamente as líderes, ok? E estamos a falar em Facebook, Instagram, Twitter... Linkedin, Google+, Tumblr, Pinterest, okay. ok? Portanto, estamos a falar das top Sim. redes sociais um, em, termos, em termos mundiais, ok? Não, estamos a, não temos ainda a compreender do mercado você, asiático. vocês têm ideia dos vossos, de uma forma agregada, quais são as redes sociais que utilizam mais para agendar na vossa plataforma? Tem ideia? Sim, essa aí, essa aí nem vale para queijinho, não é? Como nós costumamos dizer, porque é claramente o Instagram, ok? também a parte do Facebook também também é usada usada é Instagram, muito Facebook, okay? mas mais mas, claro, Instagram o Instagram é, é o top eu diria que 80% dos agendamentos... Pela facilidade, está... não é? Porque Exatamente. o telefone é mais Pela facilidade, difícil. pela experiência e pela funcionalidade, ok? É um conjunto de situações que levam os utilizadores a fazer aqui... Se calhar esse é um fator decisivo de utilizar em a vossa plataforma, é a abrangência de possibilidades de agendamento com o Instagram, não é? Sim, isto aqui, numa primeira avaliação, sim, ok? Numa primeira avaliação... É mais do que isso, claro, mas... Efectivamente, eu, é um eu, um, eu dou um caso, eu dou um caso de, de, um, de uma agência nossa, que nós falámos há uns dias atrás, que já está connosco desde novembro, ok? Praticamente há um ano, basicamente quando nós lançámos esta versão da plataforma, plataforma, em que disseram, nós efetivamente contratámos a vossa, a vossa solução por causa da, da parte do Instagram, em que, mas nós hoje já temos toda a nossa atividade assente em cima da vossa plataforma. Hoje já não olhamos só como uma plataforma de Instagram, mas olhamos para Facebook e para LinkedIn também, que agora, muito. Uma pergunta que de certeza que alguém vai fazer e antes que alguém a faça, okay. antecipando, que é a automação de redes sociais por plataformas de terceiros, que é o caso, sem okay. ser a plataforma... Uh, em que medida que isso pode prejudicar o alcance na plataforma, não é? Okay. Versus eu publicar diretamente, nativamente e, e agendar. O que é que tu pensas sobre isso? Por um lado, se okay. recomendas tudo automatizado ou um mix, ou em que medida que isso pode penalizar no algoritmo? Ok. Pronto. Eu, eu, eu aqui sou muito direto um, e também lanço aqui um bocadinho este, este desafio, a quem, quem não estiver a seguir. Isso para mim, eu defino sempre como quatro caracteres, muito simples. Mito. M-I-T-O. Uhum. Isso para mim é um mito. E é um mito porquê? Porque não há nada provado, ok, via a própria rede social, imagina o Facebook, onde tem na, na sua documentação onde isso existe, há efetivamente alguns testes, assim como há testes dentro do próprio Facebook, uh, que dizem que se fizerem agendamento na própria, nativo dentro do Facebook, corta 30% do, do, do, do alcance, e eu até nós termos as coisas provadas, há aqui uma, uma, uma, uma componente muito importante e que toda a gente diz isto, que é o conteúdo é rei. O que importa é o conteúdo. E eu dou-te um exemplo prático que aconteceu na nossa página. Okay? Uh, eu fiz em cerca de março, e, e as pessoas podem seguir podem seguir visão do que tem na nossa própria página. E eu fiz em, em março uma publicação de recrutamento. Ok? Nós fizemos um carrossel onde estávamos a recortar na altura para quatro áreas e nós fizemos esse agendamento via a nossa solução naturalmente e agendámos um carrossel porque o som que permite permite fazê-lo. Em abril eu tive num, num dos maiores eventos de inbound marketing na União Europeia, no inbounder em, em Madrid e fiz um direto lá, ok portanto live. Nós hoje quando olhamos para o conteúdo que provavelmente melhor performance tem em termos de redes sociais, é claramente o live, portanto, onde, onde é um conteúdo privilegiado face a todos os outros. E um, eu fiz um live, nada mais, nada menos, do que com o Rand Fishkin, portanto, um dos fundadores da Moz, ok? Até na altura até tivemos logo um comentário até do, do, do Pedro Caramês, que me estava a seguir e, portanto, que foi, Ico foi lá, lá a comentar. Mas esse live não teve tanto alcance, ok? E foi feito nativo da app do Facebook como a publicação em carrossel que nós tínhamos feito para recortar. Portanto, eu acho que tem a ver tudo com o conteúdo. Também, também eram conteúdos diferentes, tipos, isso, tipos, exatamente, tipos diferentes, não é? Exatamente, mas é essa parte que eu digo, que é o conteúdo e os é conteúdos de emprego, tipicamente, também tem muito alcance, não é? Não, o tema, o tema efetivamente, o tema. tem. Mas, por exemplo, hoje, nós hoje vamos também lançar uma iniciativa que é o Swonky Talks, uhum. ok? E o Swonky Talks, mais uma vez, uma publicação agendada pela nossa, a nossa plataforma e chegou a 80% em termos de alcance da nossa audiência uhum. nossa e Agora uma pergunta. Quando, quando se agenda pela vossa plataforma, uh, aparece em algum sítio que foi agendado pela Sonky ou é a White Label? Não se sabe que foi agendado pela plataforma. Sim, não. Porque, por exemplo, sei lá, uh, o Delivered Buffer, ou o Tweet, ou outras quaisquer, por vezes aparece uh, que foi aquela plataforma. Okay. Uh, no vosso caso aparece ou não? Ok. É, há, um, há, há, duas, há duas formas de responder a esta, a esta questão, Vasco. Há uma primeira que é, algumas plataformas, imagina, em tarifários free etc, Põe, imagina, post enviado por X, ok, okay? É justo, e, e, e, e fazem-no, outras plataformas, como é o nosso caso, em que nós, em nenhum lado, em nenhum momento, seja nos reportings, sejam nós, o, o nome suam que aparece. Okay, mas portanto, mesmo, no plano, é mesmo no vosso plano free não aparece Swonky? Não, não okay. aparece, nunca, aparece, nunca aparece no post, no conteúdo, a dizer qualquer coisa como buy, Swonky Naquela parte em cima perto da, da data, não é? Essa parte em cima, aí sim aparece, ah, okay. como aparece no tweet, como aparece no buffer. Mas isso não é uma opção nossa, uhum. isso é uma imposição da própria API, ou okay. seja, mas também só aparece aos administradores da página. Okay, okay. Aos seguidores não aparece, ok? Em nenhum plano? Em vos... nenhum plano, ok? Não, é, é, é essa parte Imagina, que é Imagina, eu, eu, eu, eu dou-vos um exemplo. Nós hoje temos clientes como o Observador, que está na nossa landing page, portanto não é segredo nenhum que usam a nossa ferramenta. O grupo impresso, ok? E para quem estiver a seguir paz, seja no Observador, seja da assim, Cic Notícias, do Expresso express que eu Nunca aparece. em nenhum lado vem que aquilo, pois, portanto sim. é trabalhado É a uma melhor uma portanto, experiência, e, sim. Exatamente, há uma sim. melhor experiência, mas é uma limitação da API do, okay, okay, okay. das, mas das não regras não é público sim do, porque da, há da algumas que mesmo publicamente aparece lá a plataforma exatamente mas isso não e é a mais chato exatamente isso não é a nossa forma de estar nem é isso que nós queremos criar okay. nós somos uma ferramenta de produtividade nós entregamos tempo às pessoas uhum. e nós não usamos a nossa ferramenta para nos autopromover essa não é a nossa forma de estar uhum. Muito bem, então vamos lá ver como é que se faz a publicação. Claro, que sim, claro vamos que a isso. sim, claro que sim. Pronto, então como estávamos aqui a falar, é sempre um processo muito simples, então eu começo a selecionar as minhas redes okay. sociais. Já estamos a ver aqui a opção Stories, okay? Portanto, okay. para eu poder selecionar um, okay. uh, um Stories, okay? portanto posso selecionar Facebook, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Google+, Tumblr, por aí fora. Agora só estou a selecionar estas Até para esse... nós vermos a diferença okay. Okay? E entre as que estão tá selecionadas bem. e as que não estão uh, selecionadas. Depois começamos a construir o cópia, ok? Depois de eu saber em que redes sociais, eu começo a construir o meu, o meu cópia. No, no, no caso de texto nas Stories, coloca okay. o texto nas Stories? Ou, ou não aparece? Não, depois a parte das Stories é uma formatação completamente diferente que, que entra aparece numa aí, segunda fase. Okay. Exatamente, okay. exatamente. Okay. A Stories, basicamente, é um post customizado, um post completamente uh, uh, diferenciado, uhum. ok? Nós metíamos, então, o nosso, o, nosso, o nosso conteúdo, imagina, live com... Imaginem, agora vou tagar-te, vou tagar, vou, vou tagar uh, o Vasco. Podes-me okay? tagar. Ok, imagina Vasco Marques, ok? Portanto, escrevo hum. exatamente como faço nas redes sociais. Ao dar Enter, ele vai-me pedir para eu identificar o handle para cada uma das redes sociais. Okay. Isto porquê? Porque tu podes ser Vasco Marques Net no Instagram Exato, e Vasco boa, Marques boa. só no Facebook. E, portanto, nós permitimos este Bom nível de customização. Ok? Imagina, agora já vai aqui e Vasco. Vasco Marques Net. Marques é, é igual em okay? todas. E ele começa aqui a, a, a pesquisar e este aqui está, estamos é. a ver aqui o Vasco Marques identificado e depois podia identificar para cada uma das páginas. Okay. Ou seja, não interessa propriamente o nome que vai aparecer aqui em cima, no copy. E ele ia distribuir a os conteúdos diferentes com identificações diferentes. E exatamente, okay. exatamente. ok. Portanto, eu neste momento tinha o Vasco Marques uh, identificado na minha, na minha publicação. Depois, posso inserir uma fotografia. ok? Portanto, eu vou, eu vou tomar a liberdade de pormos aqui a fotografia do nosso, do nosso, do nosso Nossa, live, okay. e começo logo a ter aqui a pré-visualização do meu conteúdo, como é que vai ficar em cada uma das redes sociais. Quer seja para o Facebook, sempre com o conteúdo, para o Twitter, imaginem, para o LinkedIn. Okay? Uhum. Portanto, eu consigo sempre ter esta experiência, como é que o meu conteúdo um, vai ficar. Okay? Portanto, eu crio o meu conteúdo e agora vamos para o nível de especificidades que eu quero para cada uma das um, redes sociais. Okay? Uhum. O que é que eu consigo fazer, então? Imaginem que nós conseguimos aqui adicionar uh, um post na assinatura, ok? uma assinatura num, num post, uh, em português, melhor traduzido. O que é que nós conseguimos fazer? Imaginem que nós temos sempre as mesmas hashtags para partilhar com um determinado cliente, ou numa determinada conta, ou um determinado link, ou um número de telefone. Nós okay. conseguimos escrever isso aqui. Isso é bom. Imaginem, eu escrevo aqui, uh, escrevo aqui imaginem, uh, um hashtag, imagina, social media 360, ok? Uhum. 306, 360, ok? Portanto, Podia meter, imaginem, um link, www.swong.com, okay? e podia também meter um número de telefone, imagine. Por exemplo, okay. saem todas. Uhum. Portanto, eu volto aqui ao meu copy, não aparece no meu copy, como estão a ver, uhum. e eu consigo ver aqui embaixo, no meu preview, que aqui está a minha publicação, Muito a fixe. minha assinatura para cada uma das redes sociais. Okay? E isto fica standard para cada uma delas. O que é que nós agora trouxemos de novo okay? e o que é que também nos diferencia um bocadinho das outras das outras soluções? São uh, os detalhes que nós conseguimos que nós conseguimos trazer. ok? Nós temos, em primeiro lugar, nós temos um modo um de operando e uma forma de trabalhar que é nós ouvimos muitos os nossos clientes. Okay? E, portanto, e o que os clientes dizem para nós é rei. Para nós o conteúdo não é rei. Os clientes é que são rei. Okay? E, portanto, e nós tentamos sempre responder a todas as necessidades, a todos os pedidos que nos vão colocando, se fizer sentido. Para a, nossa, para a nossa ferramenta. E foi isso que nós temos vindo a trabalhar nos últimos dois meses e que lançamos agora recentemente. Uma delas é o Target Audience, portanto, fazer uh, um, targetear, digamos, isso a só audiência. No, só no Facebook? Exatamente. Em publicações orgânicas. Okay. Tipicamente eu posso fazer isto quando faço um boost de uma publicação. Essa é uma função muito desconhecida para a maioria das pessoas, e, que organicamente podemos fazer target. Sim, exatamente, exatamente. portanto, e conseguem, conseguem fazer via a nossa ferramenta. Portanto, eu escolho aqui portanto, o tudo. meu target, okay. Okay. Uh, uh, o género, a idade, a localização, interesses, okay. escolaridade, tudo aquilo que eu quiser definir, no final faço save e fica guardado. ok. Consigo também criar álbuns. Okay. Imaginem, nós aqui só carregámos uma fotografia, mas se eu quisesse carregar mais do que uma fotografia... Okay. E funciona em que redes sociais? Uh, Facebook? Uh, funciona para Facebook e para Instagram. Sendo que Instagram não até é 10. o álbum, é o slide. slide. Okay? Até 10 fotografias eu consigo fazer slide. Se eu colocar 10 fotos nesse álbum, ele propaga em Instagram e Facebook? Exatamente, okay. exatamente okay? e no, no caso do Instagram não cria um álbum, cria um slide, um slide na mesma fotografia, até 10 imagens, ou 10 vídeos, ou 10 GIFs, aquilo que tu quiseres, o conteúdo Fixe. que quiseres, uh, colocar. Eu aqui consigo. Diz uma coisa. Claro uh, se, se eu carregar aqui um GIF. Ele uh, converte para vídeo no, no Instagram? Ou tem que o carregar já em vídeo? Não. Tu podes carregar aqui um, beef, um gif e nós fazemos essa, essa a conversão. conversão? Isso é diferente. muito bom. Sim. Porque, porque, porque o, gif, o gif é um porque, vídeo. Uh, porque... Mas fisicamente é um formato diferente, requer é conversão. Sim, mas, mas depois nós fazemos a conversão. A conversão Pensar boa. Pensei que às vezes porque o nosso é o upload pode demorar um bocadinho mais, porque nós vamos Por tentar converter para formatos e também para adaptar à rede social. Enquanto as outras, outras plataformas não o fazem, são mais rápidas no upload, mas depois lançam é okay. is como o conteúdo veio. Okay. Isso é bom porque, só... para, para face, porque o GIF, no Twitter, é mais interessante ter um GIF do que o Sim. vídeo, porque reproduz automático. Já no Facebook não reproduz automático o GIF, mas reproduz o vídeo. Portanto, esta adaptação de um e do outro é, Sim. Uma, é bom. Sim. Sim. Eu pensei que estivesse a fazer uma pergunta demasiado rebuscada, mas vocês já pensaram nela. Não, muito não. bem. Na boa da verdade, acho que deixa-me dizer-te a verdade. Não fomos nós que pensámos nela. São os nossos clientes pois. que nos cobram. Já foi um este... cliente que queria algo muito específico. Exatamente. O... Sim, vocês satisfazerem uma necessidade tão específica nesta fase uh, é, é muito não, bom. Porque, muito bom. Não, porque nós pensamos no micro para depois irmos para o macro, uhum. ok? Ou seja, nós pensamos no campeonato Bem. que nós estamos a correr, ok? Na primeira liga que nós estamos a disputar, pois. e tentámos acrescentar isso para quando chegámos à Liga dos Campeões, digamos. Uma pergunta okay? difícil agora. Isto, claro que sim. Isto publica para o Tinder também? Para o Tinder não, ok? Para o Tinder não. Também não faria sentido, né, neste caso, é, mas, mas, conteúdos. Não, mas ainda não, porque não tivemos nenhum cliente à data 2 que nos pediu o Tinder. Exato. Se o fizesse sentido... Não que não tivesse pensado, clientes, mas que não pediu. Exatamente, mas provavelmente não pediu. Mas nós não pomos. Nós, por acaso, já tivemos um desafio de um, de um cliente, que era um dia incorporar uh, as redes sociais chinesas. Okay? Ah, essa é uma boa ideia. Uh, porque... O WeChat, por exemplo. Exatamente. E o WeChat, o, uh... o, o Ibu e essas redes sociais. Uh, e eles, eles, eles permitem fazer isso para a API? Eles têm algumas APIs. O problema na API não é API. Entanto, é perceber, é perceber, é perceber que lá está. a API, não Mas é? eles não são fechados ao ponto de não permitir isso. Não, não, não. Eles, eles, permitem. Permitem, eles permitem. Mesmo pá, redes para sociais o WeChat, como o contactos -Contact, -Contact da, da, da, da, da Rússia. Mas isto já tem a ver com um nível de internacionalização depois diferente. E, é. Para já... Não faz sentido porque com essas. Mas, se calhar, para é o ano claro. podem pensar. Finalmente, para o ano, daqui a dois anos, pode surgir. Tem a ver também com a nossa estratégia para os países. E onde prioridades? Está. Depois. E, exatamente. Para já, as nossas prioridades são o mercado espanhol e o mercado é, brasileiro. são é muito boas, sim. Ok. Mas poderá surgir no futuro. Uh, portanto, quem, quem orienta, quem, quem conduz o som, que são sempre os clientes, são sempre. A, a, a, Uhum. Quem, quem está connosco para uh, usar o som. Aqui então criava, criava o meu álbum, posso criar um álbum, posso introduzir o um nome, descrições, localizações, todas essas, todas essas funcionalidades. Consigo também definir as localizações. ok? okay. E aqui uma vez mais, quase que poderia pôr ao limite uma localização para cada uma das redes sociais. Ou seja, okay. imagina o Vasco Marques, que às vezes parece omnipresente, está em todo lado, não é? Estava numa formação em Lisboa, estava numa formação em Braga e estava numa formação no Algarve. Por exemplo, uhum. quase isto, não é? Portanto, conseguimos definir a localização. É muito simples, imagina, chega aqui... Escravidar. Mas, em, em princípio, como o posto é o mesmo, faz assim, sentido a mesma localização. Não, exatamente. Nós fomos... Mas podia, um... poder querer o detalhe da localização, Sim. mais ou menos detalhado. E... Um em Braga e outro no negócio local. Sim, não é O que, que permite fazer isto, lá está pelo pela tal especificação que dá okay. para cada uma das redes sociais, Exato, etc. fazem tudo. Okay, exatamente, pois. exatamente. Portanto, eu faço aqui o OK. Depois também permite adicionar, adicionar o, primeiro, o primeiro comentário para o caso do Instagram, okay? portanto eu consigo adicionar também o, ah, o, isso é muito bom. o primeiro comentário para quantas Business. Ok, portanto eu consigo fazer, consigo adicionar só em esse, esse Já agora, esta é automação funciona só em contas business ou em contas pessoais também do Não, Instagram? Não, funciona em contas pessoais e em contas business. Boa. No entanto, para depois teres a parte da performance, a parte de relatórios, a estatística só na business. business, ok, e associada à parte do Facebook. E por mais algumas funções como esta documentário. E exatamente, o comentário para identificar... Isto é aquela técnica que muita gente utiliza que é no comentário colocar as hashtags. Exatamente. Embora, não exatamente. embora, se usar som que já não faz sentido porque eu posso personalizar a propagação. Exatamente. exatamente. Mas, mas tem essa possibilidade. Mas, também, mas quando são muitas as hashtags... Exatamente. Mas também eu consegues fazer essa parte da personalização e já vamos pois, ver mais à frente. Okay? Aqui é para identificar, identificar pessoas. Okay? Lá está, imagina, eu quero tagar uma vez mais o Vasco aqui em si ok uhum. de, Em cima da, da tua fotografia. Eu chego aqui, Vasco Marques. Net. Ok. Uhum. Aqui está a Muito fácil. E aqui aparece logo aqui a tua foto, para ter -te uhum. a certeza, se eu quiser remover... Não. Portanto, tagado Posso. no Instagram, não é? Exatamente. Eu só pus no Instagram, mas podia fazer o todas para o Twitter. Ah, isto realmente acelera okay. muito a propagação dos conteúdos. É tempo, Vasco. No final Fazer é em uma a tempo. uma é muito trabalhoso. Exatamente. Exatamente. Depois, também, colocar UTMs, okay, para quem não está muito familiarizado okay. com a parte dos UTMs, portanto, a parte da especificação de fazer o tracking exato no link. Para que é que isto serve um exemplo muito rápido, imaginem que eu pego num link e vou partilhar na minha página do que do, no meu perfil pessoal e num grupo que nós temos no Facebook. Quando o Google Analytics bebe aquilo, bebe tudo como tráfego do Facebook, ok? Mas depois eu quero saber, imaginem, se as impressions, ou o alcance, ou as leads que eu estou a angariar, de que, de que modo é que vem e eu consigo perceber, imaginem, olha, isto veio do grupo, isto veio da página e isto veio do perfil, okay? Os uhum. UTMs servem para isso. Também consigo adicionar os botões call to action, OK? Usa pelos ação. Só que isso consigo fazer para um link, OK? Eu a seguir posso mostrar como é que isso temos Isso é para um... Facebook. E exatamente, é só para Facebook. Só para Facebook, exatamente. Pois. Eu vou agora retirar esta imagem. OK. Vou retirar este texto, OK. E vou meter aqui swonky.com. Okay? Portanto, meto aqui um link, dou enter, automaticamente vai buscar a imagem às meta tags e faz logo aqui o preview do link, ou seja, e agora estou num conteúdo diferente, já Essa imagem link, não dá dá para... essa imagem do link não dá para mudar dá para mudar se a tua página do Facebook permitir essa alteração. Mas okay? o Facebook tirou essa possibilidade, o não foi? Tirou em julho de 2017 por causa das fake news. Pois. Mas, imaginem, páginas autenticadas ah, e okay. verificadas por eles conseguem, imagina os publishers, conseguem mudar. Se vais a falar num grupo de empresa, num conseguem Mas uh, tem que mudar. ter o selo azul? Ou pode ser outra? Não é só o selo azul, há uma, uma outra um outro tipo de validação que, que nas é Ok Ok. E nós deixámos fazer essa alteração aqui, okay? mas depois ele assume o que, o que o Facebook depois consegue ler via okay. metatags, ok? Ok. Portanto, eu aqui, imaginem, pus este link, imaginem, agora quero então definir o meu call to action, okay. então, portanto, o meu apelo à ação. Eu venho aqui, tenho aqui a identificação do meu link, chego aqui, posso pôr um buy uhum. now, um comprar agora, um fazer uma chamada, um download, etc. Portanto, imaginem, faço o download, imaginem, queria que eles fizessem o download de uma app. Organicamente okay? não, eh, conseguimos fazer isso no Facebook? ou só via anúncios? Não sou certo, Vasco. Eu não também estava certo. agora a então, pensar. Agora, não, não, o truque que acaso, eu costumo não. utilizar é okay. uh, patrocino, nem que seja com o um euro. Eu Pode-se fazer um truque que é patrocinar e parar e fica-se com o um call to action. Okay. Mas eu tenho a ideia que organicamente não conseguimos okay. adicionar um call por to por action caso, personalizado, sim. como estás a fazer aqui. Okay. Okay. Por e é, se for, é uma grande vantagem fazer por aqui. É. Por acaso é essa não sei responder de uma forma exata. Sei que via um que tu consegues fazer. Pois, pois. Uh, pronto, efetivamente, imagina, delineamos aqui o nosso, o nosso conteúdo e pronto, agora, já agora eu aqui consegui, então, definir todos os meus call to actions uh, uh -huh. no, no Swank, okay? Portanto, ok? Consegui definir aqui, no meu link, todos os call to actions, ok? okay. Fazia save, meti essas especificidades uh -huh. e colocava, ok? okay. Depois, o que é que nós conseguimos fazer mais? É customizar o conteúdo, ok? okay. Imaginem, por exemplo, que eu quero diferenciar o conteúdo, e isto é algo que também é, é diferenciador. Imaginem uhum. que eu quero diferenciar o conteúdo que vai para cada uma das redes sociais, ok? okay. E eu consigo fazer essa diferenciação do meu, do meu conteúdo, ok? Nós temos aqui este botão que permite essa customização, ok? Portanto, e o que o som aqui vai fazer é que basicamente vai-me abrir uma tab para cada uma das redes sociais, onde eu consigo, então, partilhar o meu, o meu conteúdo. Deixa-me só ver aqui uma coisa no computador. Claro que sim, claro que sim. Deixa-me só ver aqui... Uh basicamente, eu vou, eu vou continuar Continua, aqui a falar, enquanto sim. estás a, a mudar. O que, nós, o que nós também queremos com, com esta ferramenta, e, é, e é, essa, é essa conclusão que tu chegaste, Vasco, que é, uhum. efetivamente, isto poupa-me tempo, ok? É este o processo. Sim, nós podemos fazer num ambiente colaborativo, numa agência, numa equipa de marketing, sim, nós podemos fazer as coisas nativamente, uhum. claro que sim, mas hoje um social media manager, um copy, não, não deverá estar focado na parte de processos administrativos, no copy-paste, no numa rede social, não agora ir tagar, agora ir responder, um, um social media manager deve estar focado em criar o um melhor conteúdo e depois a propagação desse conteúdo, deixar connosco, ok, que somos uma plataforma, que somos um software que, que, que tem essa missão de entregar uhum. esse, esse conteúdo, portanto é muito, isso que nós queremos, é muito isso que nós queremos fazer, portanto deixar a parte chata do processo okay. para, para nós, ok? okay? okay. Voltando aqui então um bocadinho aqui novamente à plataforma, uhum. portanto, eu consigo fazer esta, esta customização, ou seja, eu conseguia diferenciar o meu conteúdo para o LinkedIn, para o Twitter, imagina, no Twitter não quer enviar, não quero enviar uh, texto com link, só queria enviar, imagina, texto, também o poderia fazer, portanto, aparece uma box, uma caixinha para eu escrever uhum. em cada uma das redes, das redes sociais, ok? okay. Isto é um, é um nível de customização que o Swonky permite. Depois também permite a identificação de tags. Okay? no próprio conteúdo, okay. e as tags têm a ver com, com uma, uma simples questão. Imaginem que hoje em dia nós temos uma, uma empresa que faz publicações de awareness, de social media updates, de recruitment, de product launch, whatever, o que for. Uhum. Okay? Então o que é que nós conseguimos fazer é colocar umas tags nesse conteúdo e depois quando ligarmos com os nossos reportings, eu consigo ver as, as impressões por determinada categoria, por eh, publicações de recrutamento, por publicações de lançamento de produto, etc., ou então, consigo também fazer noutro tipo de categorias, okay. Ok? portanto, consigo sempre lançar uh, as categorias um, como, como, eu, como eu quero. Imagina, eu associava esta publicação ao live que estou a fazer, que estou a fazer contigo e depois, por último, uh, os bonitos os emojis, não é? Que by the way, hoje temos aqui o, é nosso, o nosso emoji, os né? Emojis, Portanto, daqui um bocadinho os, os, os emojis. O Vasco é está sempre preparado com, com, com, os, com os emojis. Mas é isto um bocadinho. E, efetivamente, dizem né, estatisticamente que. Uh, Uh, uh, portanto, os emojis, os emojis hoje trazem, muito, trazem 30% em média, 30% mais de engagement, porque as pessoas sentem-se mais felizes, mais okay. incentivadas uh, uh, okay. a partilhar e portanto e a nossa plataforma tu consegues imagina partilhar aqui todos os emojis, tudo aquilo que tu quiseres aqui na nossa, na nossa plataforma. Eu vou falando aqui um bocadinho mais de algumas funcionalidades gerais okay. da, da nossa plataforma. Existe esta parte da, da, da publicação, mas depois também existe uma, uma outra parte que eu posso falar aqui um bocadinho também deixar um bocadinho o convite para quem nos está a seguir depois de experimentar porque podem testar a nossa ferramenta completamente gratuita têm um trial um período de experimentação grátis de 15 dias, para experimentarem em qual plano quiserem, portanto podem selecionar o plano que, que bem entenderem, não, não vai ser pedido o cartão de crédito para fazerem o período de experimentação, portanto podem, podem testar a nossa ferramenta como, como quiserem, podem falar connosco no, no nosso Customer Support e essa, e essa hoje também é uma das mais valias que nós, que nós temos, nós somos muito focados na experiência do cliente e em ouvir o nosso cliente e também é por isso que nós hoje chegamos onde chegamos e conseguimos e conseguimos hoje ter um produto que consegue competir claramente com com a nossa concorrência porque nós ouvimos muito os nossos clientes e é muito através e é muito através do nosso customer support e do nosso chat a Andreia e o Rodrigo fazem um trabalho da nossa equipa fazem um trabalho enorme em, em responder a todas as questões, em responder a todos os pedidos de ajuda e em darmos sempre cá, sempre cá às vezes alguma coisa na tecnologia acontece, sempre alguma coisa que não corre, não corre tão bem. Temos também uma parte depois da calendarização, onde o utilizador pode ver todos os seus agendamentos, todas as suas publicações, todos os seus rascunhos, conseguem exportar para PDF para PowerPoint, as vossas publicações estão agendadas, e enviar até para o, vosso, para o vosso cliente, enviar para a vossa equipa, enviar para o, o órgão hierárquico superior para a aprovação das publicações. Portanto, é uma ferramenta que nós tentamos que seja muito, muito, muito muito colaborativa. ok? Aqui em termos de, de, de, de partilha e de mostrar aqui um bocadinho uh, o resto das funcionalidades então, da, da, da plataforma. Estamos em condições de seguir? Hum. Olha, uh, o ecrã, uh, o ecrã não está a aparecer, uh, está parado, portanto okay. vamos. Vamos explicar mais visual okay, o claro que, que está aí a acontecer. Claro que sim, como claro que sim. Estavam aqui a dizer na, na transmissão que, que a crê uh, parou e de facto parou. Sim. Uh, mas não tem problema. Uh, sim, claro que não há problema A gente nenhum. explica como é que se sim, faz. Sim, claro sim. que sim, claro que sim. E, e como eu estava a dizer, não há problema nenhum porque as pessoas vão ser convidadas a experimentarem, vão ser convidadas uhum. a usarem a nossa, a nossa ferramenta para, Olha, que tiver, pergunta, para quem tiver interesse. Mais uma pergunta difícil. Quem nos está a ver, pode experimentar. Existe alguma promoção em vigor, Algo que... nós nem combinamos nada Sim, não combinamos, não O Vasco já me está a entalar. Bom, então aqui não em direto... Não campanha em vigor. Não, então em direto, então eu estava aqui a dizer às pessoas ah, que efetivamente têm um trial de 15 dias para experimentar a nossa, a nossa solução. Mas, pronto, mas aqui então, a pedido do Vasco, ah, vão, poder, vão poder experimentar durante um mês. Ok? Vão poder experimentar durante um mês. Basta basta falarem connosco no chat a dizer que assistiram ao live do Vasco, ok? Ao primeiro live do Vasco uhum. uh, e nós estendemos o período de teste para, para 30 dias. Uh, portanto, duplicamos Muito o bem. período de teste. Estamos logo um mês à borla. Okay? Portanto, um mês fica por conta do Vasco e Pronto, do Swonky. Já sabem, têm que pagar um café. <risos> exatamente, exatamente, o Vasco merece. O Vasco merece. Um, Pronto, efetivamente, nós estávamos aqui praticamente a entrar na parte mais apetecível, ok? Portanto, aqui a parte das, das, das histórias, ok? E de mostrarmos aqui um bocadinho como é que as, as histórias funcionam. Basicamente, o que nós hoje trouxemos em termos de edição é tudo aquilo... Imaginem tudo aquilo que fazem no vosso uh, telemóvel... Passam a fazer diretamente no vosso computador. Okay. Okay? Estamos a falar de quê? Desde fazer o crop da imagem, okay? portanto conseguem fazer um swipe okay. da imagem e fazer exatamente o crop da imagem e depois conseguem editar. Que tipo de edições é que nós temos? Eu aqui lembro-me lembro das edições, portanto posso partilhar com, com vocês. Desde identificar na própria história a, a página, portanto uhum. o perfil em que querem. A uh, identificar e depois mudar o estilo de letra, a cor para neon, para clássico, para moderno, com fundo, sem fundo. Okay. Uh, conseguem. Dá para adicionar aqueles stickers. Exatamente, já chegaremos, já, já chegaremos à parte dos stickers e dos emojis. Ok? Portanto, que são, são coisas um bocadinho. Por exemplo, tem lá. Uh, localização, que é interessantíssimo, okay. hashtags, gifs. Conseguimos, conseguimos. Muito bem. Eu, vou, Muito eu bem. vou passar todas as partes que, que é possível. Conseguem colocar o link okay, para a história, okay. se forem uma página com mais de 10 mil seguidores, e, ou se forem uma página verificada. Ou okay. o conseguem... link para IGTV. Exatamente. ok, portanto, okay. Conseguem colocar o link uh, em baixo no swipe up, e portanto conseguem, conseguem colocar. Conseguem também fazer uh, questões, ok? Portanto, o yes you know, portanto, escrevem a vossa questão e, portanto, e dão a opção das pessoas a uh, uh, escreverem. Depois, conseguem também uh, uh, fazer a parte dos stickers, ok? Portanto, adicionar stickers, uhum. ok? E também conseguem adicionar emojis, ok? E aqui a boa novidade em relação aos emojis é que nós estamos ligados diretamente ao GIFI, ok? Portanto, conseguem entrar, conseguem selecionar, Uh, o, o emoji que, o desculpem, o, o, GIF. O, GIF, o GIF que, que pretendem, portanto, é que ele fica tudo animado. Okay. Conseguem adicionar texto em cima e também definir o estilo, a cor, etc. Conseguem uh, uh, uh, identificar os textos. E depois conseguem enviar para o Instagram e para o Facebook? Sim, aí, aí consegues enviar uh, em Tal termos como na de app história, aí só consegues enviar em termos de história para o uh, Instagram, Instagram okay? Okay. Não temos a parte de história para o Facebook. Eu okay? faço a pergunta porque a é, app em alguns, não é em todos, é verdade. Okay. Em alguns eu já tenho essa opção. Uh, em que eu consigo enviar para a página profissional do Facebook e para a conta do Instagram Sim, profissional. Aquilo que tu consegues fazer, imagina, eu criei uma história, ok? E uh, uh, o tipo de imagem que eu ponho na história tipicamente é diferente das outras publicações, ok? Tu consegues é, depois enviar a publicação, okay? a imagem que tinhas posto carregada, original, consegues enviar para o Facebook. Ah, exato, era essa a isso pergunta. E isso consegues fazer, exatamente, essa parte consegues por fazer. Por aqui, agora. pelo som aqui. Exatamente, era agora, essa a pergunta. a edição sim. da história, o que fica, é só mesmo para a história do Instagram, ok? Porque é um conteúdo personalizado. Certo, Mas consegues enviar ah, a imagem exato. original, exatamente, seja para o, o Facebook, seja para o Twitter, seja para o Tumblr, que é por o que exemplo, Instagram ok? Consegue. Conseguem, conseguem fazer isto. Portanto, efetivamente Olha, estou conseguem... aqui a fazer uma pergunta se, se se consegue fazer a opção perguntas, aquela opção nova. E exatamente, sim, que a é, sondagem. Uh, portanto, tem a sondagem, de sim ou não. A sondagem, e, sim. E depois tem aquela opção nova que é eu lanço, lanço um cartão para okay. as pessoas me fazerem perguntas a mim. Ok, essa parte ainda não é possível. Porque é okay. recente também, sim, não é? Sim, essa parte da, da pergunta ainda Até não é respondeu possível. aqui, não sei se é da tua equipa, Rodrigo González. Sim, é da nossa equipa. Ah, Portanto, ok. A nossa equipa está, está sempre aqui. online. Sim, é possível fazer a sondagem, disse ele. Exatamente. a opção perguntas que é nova. Uh, essa parte ainda não é possível é recente, porque tem é a ver com dias. limitações, e, exatamente. Sim. Uh, o nosso desafio será sempre estar na onda, na onda da lista. Pois a Rita respondeu, e, entretanto. Sim. Não é bem a sondagem, é as perguntas mesmo. Sim. É esta pronto. função. Exatamente. Ó oh, Rita, entretanto, sim. já respondemos à, à, à sua pergunta. Essa parte das perguntas estão a trabalhar nela. E que, e que vai ser possível, portanto, uh, desde que a API permite, vocês implementam Sim, tudo. Sim, nós tentamos. Não, a API permite tudo, não é? Sim, o nosso, o, o, os nossos developers são muito rápidos, são mais rápidos que o, que o próprio flash. Eu, por acaso, acho essa opção de perguntas, gostei muito. As pessoas fizeram perguntas, realmente, e depois uh, respondia e partilhava partilhou a minha resposta com a pergunta da pessoa, não aparece o nome da pessoa, Sim. gostei. Sim, tipicamente, tudo, tudo que é novidade tem Mas sido também, um engagement, uh, não é? no início. Né? Do dos telefone, comentar, é, é daquelas de... funções que do telefone faz muito bem, é muito fácil Sim. fazer o telefone. Sim. É mais complicado, é a composição, lá vezes o post, Exatamente. toda aquela elaboração gráfica Exatamente. é que é mais complicado e que muitas vezes quer fazer no Photoshop ou outra ferramenta e quer car carregar o fecheiro, Exatamente. passar para o telefone é chato Sim. e carregar aqui ou o vídeo é muito mais prático. Sim, deixa, deixa essa, essa para mim é a melhor parte. Por causa de teres falado aqui no, no, no Photoshop, e deixa-me falar, uma das opções que nós agora também temos para, para o Instagram é as publicações em grid, ok? Portanto, há uns tempos atrás usava-se muito, havia muitas pessoas que tinham muito, muito, muito cuidado com os seus grids em fazer as publicações. Aquilo na bio que aparece nove fotos que, que combinam uma foto. Exatamente, exatamente. E Já se utiliza eu, menos isso agora, não é? Sim, utiliza-se menos, mas em algumas estratégias, ok, no outro dia nós até estávamos uh, a reunir com uma agência que nos mostrou uma página, em que é uma página de um restaurante e eles têm um feed lindíssimo. Eu nunca vi algo, algo igual. Basicamente, eles são um restaurante... Tem eles que não publicar põem nove os, fotos cada vez. Exatamente, né? eles não põem os pratos. O, basicamente, eles têm feito desde o início a beleza disto. É, é realmente bonito e é e aquilo realmente dá gosto de ver. Eles fazem uma mesa contínua. Portanto, é hum, uma engraçado. mesa sem fim. Ih, okay? pá, Imaginem que é uma mesa horizontal, muito portanto, bom. nós a vermos de cima para baixo. Lembras-te qual é a conta? Sempre, por acaso não me lembro, mas eu posso pedir, eu posso pedir à pessoa que me Essa partilhar. ideia é muito boa. Está pô. muito, muito linda. Fazem-se no um Photoshop, provavelmente. Sim, mas agora o som que permitia fazer isso. Porquê? Pois. Porque vocês com o som que agora metem a foto original e conseguem... O, teu, o teu clube, o Rodrigo Gonzalez ele saberá do que estás a falar? Sabe, sabe, claro. Olha, oh, Rodrigo, que... Gonzalo, estás-nos a ouvir. Vê se te lembras qual é a conta que... que... Ah, não, desta conta não. Eu pensei que estavas a falar da parte do grid. Não, ah, essa ok. Conta, desta essa conta, conta que falaste. Sim, essa conta... Mas olha, equipa aqui do, do som e veja -se, de, se vocês sabem qual é esta conta e, e colocar o link aqui nos comentários. Oh, já está, já cá Pronto, está. Deixa ver, deixa ver. Não Rui Costas. Certeza, o Rui, Ah, eu não tenho a certeza se é isso, conseguimos entrar it, nesse... E agora deixa-me entrar. Deixa ver, nem né, It Taste? It... Tasty? Não, It... É it tasty. Taste, ah, e Come, sim, já agora não sei, não estou a certeza, mas é, mas é um feed lindíssimo. Epa, é, pois é que eu estou a imaginar, fim, e, e está sempre fim, a passar os pratos na está mesa. Sempre, está sempre a passar, é, é, é, é, é lindíssimo, um, ver aquilo realmente dá, dá, dá gosto, mas depois nós podemos tentar partilhar, e efetivamente eu não, não, não conheço, sim, mas mostraram-me, eu fiquei super surpreendido. Um feed que eu conheço nesse, nesse género é de um espetáculo que é o de português. Da Portuguese Comedy, portanto é uma, uma página também do, ah, do Instagram, não e, eles também fizeram, e eles também fizeram, também fizeram isso. Portanto, as publicações que eu sei é um feed. Ora, ora vê se é isto. Pronto, é um, bocadinho, é um bocadinho nesta onda. Mas não é esta conta. Não é esta conta, não é esta conta, mas parabéns tasty. Mas também está engraçado. Sim, aqui. parabéns à Eat Tasty que tem um feed muito, muito bem e elaborado. Parabéns à pessoa que faz a eu parte vou, do, não sei se do está Instagram. Não aqui. É, portanto, isto é do Eat Tasty. Não era bem este que ele estava a falar. Sim. Mas, mas está muito bem elaborado. Mas imaginem agora este feed, vezes 20, vezes 30. Sempre para passar os pratos em cima da sempre mesa. Sempre tudo igual, sempre em continuação. Ok, então, vamos tentar é, descobrir qual uma é. Mesa, uma mesa e qual era a infinita. outra que estavas a dizer? O de português Comedy. Portanto, tu deves conseguir pesquisar aí no Instagram também. Também, basicamente, eles contam... Basicamente, é um, é um, é um espetáculo uh, que retrata a história de Portugal, ok? Desde Dom Afonso Henriques até ao Cristiano Ronaldo, ok? Em espécie de, de, de, de comédia e, basicamente, eles também optaram por uma solução dessas em grid em que falam um bocadinho de espetáculo... De é um, pela essa um, feed, um feed único. E, exatamente. Pronto, e, portanto, pá, consegues pá, ver. Que Fica uma coisa lindíssima, uh, portanto, Agora, e isto? Isto um, tem um, a ver com a construção da mas marca? Mas uma dúvida. Isto no feed não faz muito sentido, no feed do Instagram. Só faz sentido ir à bio, ver. Depende, depende da estratégia que tu tens. estou a imaginar, ver, ver cada um destes quadradinhos claro que não, fica ali... Aí, aí depende da estratégia, ok? Depende da estratégia e depende também um bocadinho Epa, da tua também. audiência, mas pois. fica efetivamente algo muito, muito bonito. É, diferenciadora. Nem que seja, como estás a dizer, durante uma campanha uma, ou durante um determinado I, tempo, okay. faz isso. E depois retoma o normal. Estão a ver este feed que... Uh... Talvez se conseguir colocar este plano em, em, em full screen, com a câmera. Ah, ok, ok. Okay. ok, Pronto, é assim. Está muito fixe. Sim, acho que fica muito bem. E isso é uma das opções que nós agora também lançamos para, para o Instagram. E, portanto, é e, e esta, estas novidades que nós estamos sempre à procura e que nós queremos este lançar. Este grid que vocês fazem é nove fotos? Da, o utilizador, bem, o utilizador pode escolher duas opções, ok? Ou faz, ou carrega uma imagem e depois recorta em 3, 6 e 9, ok? Imagens. Sim. Ele automaticamente faz isso e, e tu consegues fazer, o, portanto, o slide na imagem para selecionar exatamente a parte que queres, e nós naturalmente estamos a mostrar essa funcionalidade a uma agência, ele disse, vocês daqui a pouco estão a substituir também o Photoshop, e nós dissemos, não, não é isso que nós vamos fazer, isto é uma funcionalidade que nós achamos que vos dá tempo, e é sempre essa a nossa Mas agora propisa. uma pergunta que falas nisso, há uma, uma, uma coisa que o Facebook sempre foi muito pobre, está a melhorar, mas sempre foi muito pobre, e o Google+, Plus Uh, sempre por tempo muito à frente, infelizmente acabou por não dar em grande coisa. Tu eras daqueles que acreditavas que o Google Plus ia vingar? Uh, pelo menos que fosse ocupar o seu espaço. Eu também. Não eu como também. Eu, nunca acreditei que fosse um Facebook eu acho tá. que isso não vai acontecer tão cedo. Eu também acho que sim. Uh, o Facebook neste momento é um monstro tão grande que... Uh, engole tudo o que sim. se, o que se Compre, atrasar a frente. Compra não compra imita. Deixa-me deixa só, só, deixa só partilhar, mas deixa-me só partilhar sim. em relação ao Facebook às vezes nós, nós costumamos, e acho que temos aqui um bocadinho de tempo para falarmos disto, nós às vezes discutimos aquela parte que o Facebook vai terminar ou não. A minha opinião é que o Facebook como empresa nunca vai deixar de existir. Eu sou há pouco tempo o Facebook tem incubadoras por todo o mundo, onde acolhe startups que estão a desenvolver novas tecnologias, e eles próprios financiam isso para seguir comprarem. Portanto, o Facebook não vai ser um i5, ou um myspace. Portanto, o Facebook está muito bem atento a tudo o que está a acontecer, tudo o que mexe. Pela primeira vez na história, houve uma empresa que nem sequer, o Facebook nem sequer é a melhor rede social, nunca foi, nunca nem foi, é, nunca é foi, nunca nem foi. é nunca mas foi. isto é a prova de que ser uh, rápido é mais importante é que ser melhor. Nunca, não é para sermos maus, temos sim. que ser bons, mas não, às sim. vezes estamos a adiar, a adiar, sim. não sai quando sai. O Google+, Plus aliás, todas as redes sociais que o Google lançou foram um fiasco, o Google Plus também foi, uh, por várias razões, uma delas foi o timing. Mas, eu não acreditei que o Google Plus viesse substituir o Facebook, acreditei que tivesse um espaço próprio para um público mais refinado, mais profissional, sim. e estava a ocupar esse espaço. Porquê? Onde eu queria chegar é, tinha funções de edição de imagem incríveis, era quase um, um Photoshop, as sim. pessoas não o conheciam, sim, porque eles também tinham tinha comprado uma empresa, era aquela, aquela de imagem, sim, como sim, é que era, o... online? Não me lembro o nome, mas assim... Que, não... que depois acabou, aqui acabou, o Picaça Exatamente. O, mas, o mas Picasso é isso, estava meio integrado. Eles já compraram para aí... Muitos, muitos mas depois eles integraram funções de edição de imagem Sim. incríveis, era quase tipo como existe a ferramenta do Canva para editar Sim. imagem, admira-me eles não comprarem o Canva e integrarem funções do Canva dentro do próprio Facebook para editar Sim. imagem, porque Sim. um dos problemas é a composição de imagem. Sim. Temos um editor básico simples, Sim. e a pergunta que eu tinha ia fazer era se, ou se tem ou se planeiam ter algum editor de imagem básico para eu, por exemplo, pegar numa fotografia e pôr lá o logo logo, fazer um, pá, tipo um Canva, mas em um ponto pequeno, isso faz sentido na Sim. vossa plataforma? Pode fazer, mas para já não está no nosso pipeline, ok? okay. No, nós, nós olhamos para pipelines muito curtos em termos de funcionalidades. Neste momento temos um pipeline definido até outubro, ok? Onde queremos okay. fazer todas essas edições. Imagina, queremos trazer análise de concorrência, uh, estatísticas da concorrência. Sim, tens razão, não é prioritário isto. Essa parte, okay? parte porque Porque há ferramentas que já o fazem muito bem, ok? Verdade. E, e nós estarmos a tentar uh, ser all in one em todas as ferramentas, nós queremos ser all in não one solta. em termos de publicação, em termos de conteúdo, ok? E, e portanto, é, é, às vezes não é só sermos os nós às vezes também é estamos focados naquilo e às vezes o desfoque faz com que uh, estamos a, a adiar a adiar e às vezes é o, o Google Plus né? que é uma ferramenta que tem funcionalidades espetaculares ok porque é que eu acho que o Facebook nunca perdeu tempo a tentar a desenvolver um algoritmo tão bom como tinha o Instagram em termos de hashtags uhum. e toda essa parte de engagement comprou resolveu Uhum. Okay. É nosso. Ok? Portanto, eu acho que o Facebook, nessa parte, eles fazem, fazem relativamente bem, é. ok? E aqui, atenção com isto é. que, que eu estou a dizer, mas o foco deles é vender publicidade, é vender o teu conteúdo que tens lá dentro e não é tentar ser a melhor ferramenta, ok? Pois. Porque o, o produto do Facebook não é a rede social, é as pessoas, não é? Pronto, é. digamos, não é? E aquilo que estávamos a conversar um bocado é, as pessoas, e o Facebook vai acabar, etc e tal. Uh, tudo vai acabar, tudo é o seu ciclo de vida, não é? Claro que sim. Acontece que a maioria das empresas nem sequer está a usar bem Facebook e está a para se, se ele vai acabar. Nunca aconteceu na história uma, uma empresa de, de social media, ficar um monstro tão grande, um monstro, no sim. bom sentido. Sim, sim, é uma besta, digamos, um, é uma besta. Uma empresa tão grande que, que, que, que, em termos de faturação, começa a chegar aos calcanhares Ou da Google. O da beast, não é? da e que uh, nunca chegou a, este, a esta dimensão, porque tive, tínhamos o wi-fi e umas coisas parecidas, não houve nenhuma rede social que fizesse bem para pessoas e para empresas, nunca houve nenhuma que fizesse bem, a, em escala pelo menos, havia o LinkedIn já antes do Facebook, mas Sim. em escala. Cresceu, ganhou muito dinheiro e depois uh, ou compra ou imita, porque tem escala para isso. Foi como o caso do Snapchat, não se quis vender ao Facebook, tudo bem, o Instagram arruinou com, com o Snapchat. Sim. E é o que vai acontecer, ele já tem o Facebook Spaces, que é uma rede social de, de realidade virtual, tem Facebook 360 e há até 30 por uma linha que tem nós não imaginávamos. Tem o Jobs, a parte de Jobs, portanto... Já, tem, já acho, tem um concorrente do Tinder também dentro do Facebook, sim, não sim, é? Sim, eu, eu acho que aí eles vão dando alguns tirositos, mas eu acho que também ter, ter, ter que fazer tudo, tudo, tudo, daqui a pouco o Facebook não faz nada, ok? Portanto, eu acho que isso é, sim, mas é. Isso é algo... Que, que é, um, os, um, uma coisa que Facebook é uma bola de remendos, eles querem meter tudo querem lá meter dentro, dentro da máquina, mas é, nunca vai sair daquela essência assim que é. E, sim. Porque eu acho que e as... o Instagram, o, o, o, eu nunca pensei que o Instagram chegasse a uma escala tão grande porque é tão básico, tão simples. É. Uh, mas, se calhar por isso, por ser tão básico e tão simples, faz sim. o que faz há, muito bem. há pessoas que dizem que um o... Mas eles já estão aí pelo mesmo caminho, estão a adicionar montes... Sim, sim. Então as histórias é loucura, está sempre a mudar, sim, não é? Sim, sim. Eu acho, eu acho que daqui a algum tempo pode surgir, efetivamente, espaço para um player novo ser disruptivo. Eu não estou a falar dos veros da vida, nem nada... Nem, eu porque, também acho que, sim. que vem Mas lado, há um espaço para uma do rede do social que ainda ninguém conseguiu ocupar, que eu acho que há espaço. Espera que... aí que o Vasco vai acabar de lançar aqui uma novidade de de todo ah, mundo! Não, posso, Vamos a isso, Vasco! Estar, se calhar o que eu estou a dizer, até não faz sentido não. nenhum, pode ser só na minha cabeça, não é? Tanto é que se fosse realidade, se calhar já alguém, eu teria feito. Mas era o espaço que o Google Plus estava a tentar ocupar. Eu, na minha opinião, estou completamente a especular, eu acho que o Google Plus, bem, ele começou a ser desmantelado nos últimos anos, provavelmente entre este ano, a Google está a mudar muita coisa este ano, provavelmente este ano ou próximo ano eles vão acabar com o Google Plus, ou acabar ou, ou transformá-lo numa outra coisa qualquer. Mas tem o Google Photos, que é uma ferramenta muito boa de armazenamento teoricamente ilimitado de fotos e de vídeos, em que faz colagens e composição de fotos e de vídeos automaticamente muito bom e isso ninguém faz como eles. Sim. Portanto, se existe isso é um espaço para uma rede social, não uma rede social Facebook ou Instagram, mas uma rede social mais seletiva para fotógrafos, para um público mais, quando digo refinado no sentido de conteúdo, um conteúdo mais trabalhado, uh, Seria um mix, se calhar, entre Facebook e LinkedIn. O LinkedIn é mais seletivo de conteúdos profissionais. O Facebook é, é, é tudo... As pessoas estão fartas, precisamente, por ser uma, um, tudo, todo tipo de coisas. Então, uma rede social e um mix entre LinkedIn, Facebook e Pinterest. Há uma imagem mais trabalhada, há vídeo, há ali mais um cuidado, porque a própria plataforma permite a produção de conteúdos um bocadinho mais profissionais. Eu acho que há aqui um espaço, nunca será de escala muito grande, mas há aqui um espaço para isto. Por exemplo, o público do Behance. O, portanto, para buscar aqui uma franja de público... Sim. com a produção de conteúdos mais seletiva. Eu, eu, acho, eu acho, antes que Não pronto, sei se é fácil, se é, a, fácil, a, se é viável, sim. mas acho, acho, que, acho que poderá, e, e vamos ver nos próximos 2, 3 anos também, surgimento de mais redes sociais, que existem imensas, sim. de conteúdos 360, de VR, de AR. Eu acredito que será mais por aí. Porque... E aí vai haver uma nova di sim. disrupção, quando, quando os telefones forem for já algo um bocadinho mais ultrapassado e usarmos equipamentos de AR, Aí acho, as coisas, vai, vai ser uma nova transformação. Aí, aí e aí o Facebook uma, uma vaga, aí vai ou, abrir. ou está atento, é ou pode haver um player, aí uma Google, ou abrir, outro qualquer que pode, exatamente. ou a Amazon, por exemplo, sim, sim, que, pode, claro. que pode fazer frente aí, talvez acho, daqui por dois ou três anos. Eu acho que aí vai abrir uma, uma nova onda, as portas vão se abrir. Como foi a revolução que... do mobile. Sim, mas eu acho que aqui, ainda em relação ao Facebook, nós já tivemos aqui um bocadinho uh, a parte do elo. Lembra-te de E eles tentaram vir um bocadinho ao início, era para combater um bocado o Facebook, e depois tentaram ir para a parte mais minimalista, mais paradisanas, uma rede social um bocadinho mais fechada. O problema das redes sociais, quando são fechadas, é que nunca são de escala. E, portanto, se não são de escala, nunca vão ter sucesso. Porquê? Porque tipicamente assentam no modelo de negócio de venda de conteúdo, de venda de publicidade, etc. etc, etc. É. E, portanto, isso e não tem escala. Tipicamente as pessoas dizem, ah o Facebook, o Facebook, o Facebook, mas quando tu pensas em patrocinar um conteúdo, é, Qual é a primeira rede social que vem à baila? Facebook e Instagram. Share of Mind é Facebook. É Facebook. Tem Depois que o, ser. O Instagram é temos, é onde toda a gente. Do Pricing. Mas a primeira, essa é o Facebook. Quando falamos em, em, em patrocínio, é um bocadinho isso. Pronto, e entretanto, já, já responderam à, à Rita também sobre o Tumblr. Já, sobre o Tumblr. Sim. Exatamente, temos também. Portanto, sim. o Tumblr também foi uma, uma, uma rede social que eu também acreditei muito. Okay. E, já e, teve melhores dias, não é? E, sim, já teve. Se bem que o Tumblr tem sempre aquela componente de blog e rede social. Portanto, portanto, podes usar, mas lá está, em termos de interface, em termos de funcionalidades... Eu gosto cultura. do Tumblr. Com, eu também, eu também. Portanto, eu também gosto do, do Tumblr, mas, efetivamente, pronto. É. Na, na nossa realidade. E atenção, e nós temos que olhar... Portugal não é os Estados Unidos, como disse no outro dia o Marcelo, não é? Ou o, ou o Trump, não é? Pois é, pois, e, pois é. E isto aqui é um bocadinho diferente. E nós, às <risos> vezes, achamos ah, o Snapchat está a morrer, ah, o Tumblr está a morrer, ah... A realidade, eles é Estados É a nossa Unidos. realidade, pois é. Sim, sim. E eu às vezes falo, o swan que conquistar a Europa, para o swan que conquistar a Europa toda, é quase como nós, o outra ferramenta estar nos Estados Unidos, e portanto, já ganha o dia, já faz o dia, portanto, e às é. vezes nós também devemos medir aqui um bocadinho quando às vezes nós queremos um negócio. Nossa realidade pequenina. A nossa sim. realidade, o Snapchat não ser, ou, ou as pessoas estarem a deixar de usar o Snapchat aqui, não significa que não usam Sim, uh, nos tem muito, muitos e, utilizadores e, ainda, e, portanto, e, e que as pessoas usam, efetivamente, portanto, quando nós... Dizemos que as coisas estão a morrer, acho que devemos perceber em que realidade, ok? Sim. Porque, efetivamente, o Facebook hoje não é líder em alguns países da África, na Ucrânia, na China, nos países asiáticos e no, no, no, na, na Rússia. É de países. De, de resto, portanto, domina, domina o mundo e eu Sim. acho que vai continuar a dominar também, porque? É. porque tudo aquilo que tu disseste, todos os fatores, a realidade aumentada, o custo, coisas, tudo para... o que já investiste no Facebook nos últimos anos, não queres deitar fora. Sim. Se bem que a falta de alcance é um bocadinho isso, obriga-nos a patrocinar, mas. Mas sim, mas, é, mas já já, se eles, eles amanhã mudarem durante um mês o algoritmo, as pessoas voltam a acreditar que aquilo está a resultar e voltam a sim. investir, portanto eles conseguem jogar como querem. E estamos no ecossistema Facebook, estamos no Facebook, estamos no Instagram ou estamos no WhatsApp ou estamos no Messenger, portanto é tudo Facebook, portanto está lá. Olha, nós estamos a acabar, não é? Já sim. estamos aqui sim. a estender, estamos aqui a acabar, Estavas a falar então que já é possível fazer o grid, fazer toda a edição das stories, sim. posso agendar? Portanto, definir para ela sair. Não, posso publicar, definir já um, uma série de Stories e propagá-la Claro que sim, é isso que eu estive a falar vários dias. Um né? exatamente. Podemos calendarizar, podemos ir, reagendar. depois posso ir à agenda, por exemplo, olha, eu quero ver só as Stories estão agendadas. Exatamente, Consigo seleciono Stories ou se se é só só Facebook, ou só o que tem em rascunho, ou só o que está uma a agendamento. Pergunta. por exemplo, agora para as férias de agosto, uh, vou de férias e quero agendar que um conteúdo saia. Uh, no facebook no dia, uh, num conjunto de dias e horas, uh, mas eu gostaria de fazer uma publicação alternada, por exemplo, eu gostaria que saísse às segundas, quartas e sextas na semana 1, um, mas na semana 2, se isso às terças, quartas e quintas, no outro horário. Portanto, teria que criar-se já criar dois agendamentos. Tens que criar dois agendamentos. Com, com, portanto, é recorrente para a primeira série e depois uma sim. segunda aí, série aí que, para outra. Aí sim, aí para precisamente que... intercalar dias sim, e horários para é, buscar é, públicos diferentes. Sim, sim, sim. O que tu consegues fazer é. E nossa... tu recomendas isto, se calhar, não é? Bem, o eu re, acho que re, sim. aproveitar conteúdos. Tenha um conteúdo. Que sim, eu acho que sim. Vamos supor, por exemplo, imagina este live. Está feito e agora posso uh, agendá-lo para partilhar uma vez por mês. Uh, em, uh, uma vez por mês ao longo do ano. um ano. Um ano, se um calhar, seria muito, ao longo de três meses. mas mudar horários e dias, e eu criar uma série, depois outra série, com, com essa alteração. Tu aqui, tu aqui, Vasco, é uma excelente uh, questão, antes de terminarmos, tu, tu consegues fazer isso de outras, de outras formas até, ok? Tu consegues fazer exatamente por uma forma, como começavas a dizer, que é um agendamento manual, ok? Ou seja, eu defino, vou lançar na sexta, na quarta, desculpem, na segunda, quarta e sexta, e depois na outra semana lanço na terça e na quinta. Tu podes criar dentro do que filas de agendamento, uhum. ok? Ou seja, imagina, tu crias uma fila de agendamento para todas as segundas-feiras, até ao dia X, ou aquilo que tu quiseres, ok? E depois lanças os conteúdos, e ele vai sempre para a fila a seguir, ok? E associas a uma fila, imagina, tens a fila semana, uhum. e a fila fim de semana, ok? Hoje é segunda-feira, agendas um conteúdo, queres enviar para a fila fim de semana, ele automaticamente envia-te logo para sábado, imagina, às 9 da manhã, uhum. ok? Portanto, é possível criar esquema de bueno. filas, para que os conteúdos sejam sempre enviados. Tu defines, imagina, eu quero fazer duas publicações, Imaginem. Imaginem que temos lá em casa um social media manager... Essa de lá em casa ficou bonita, não é? Uh, Imaginem que temos um social media manager... É um freelancer, trabalha é. através, através de casa. Isso, sim, mas pronto. Vamos lá em casa, parece que estamos uh, mesmo no canal de televisão. Isto, efetivamente, é um canal de televisão, não é? Uh, mas imagina que temos uma pessoa a gerir uma, um, um... ginásios, ok? O que é que acontece tipicamente nos ginásios? Fazemos três publicações por dia, não é? num ginásio, ok? Há a publicação das sete da manhã, que é tu acordas e a primeira coisa que tu fazes é ir às redes sociais e, portanto, tens logo ali uma, uma publicação workout a te motivar a ir para o ginásio, ok? Bora lá, vamos lá. Faz uma publicação nos ginásios antes da hora do almoço, que é para motivar as pessoas que vão agora para a hora do almoço meia e não consegues ir ao ginásio, ok? E no final do dia também, uhum. ok? Portanto, o que é que tu consegues fazer aqui? Consegues criar esta tal fila de agendamento, ok? Em que defines, imagina, todos os dias lançar uma publicação às 7 da manhã, ao meio-dia e às 5 e meia da tarde. Envias os conteúdos e ele automaticamente está sempre. Enviar para todas essas horas muito e bem, logo com todos os, os conteúdos agendados. Muito bem, muito bem. Olha, nós já estamos, já é meio-dia e meio. Sim. Já está na hora do almoço e tudo. É hora de lançar uma publicação. É hora de fazer uma publicação. É? Para os ah, olha, foi aqui uma conversa uh, muito boa. Houve, realmente houve aqui uma parte que o ecrã uh, nós vemos aqui, mas ele sim. por alguma razão não está a passar. enfim. Sim, a gente, mas a parte mas, também não é técnica. Mas é as pessoas, exatamente, né? e o que a nossa conversa aqui, penso que, que efetivamente efetivamente, deu para perceber. Quero agradecer imenso o teu tempo. Quero agradecer também. Uh, a quem nos está a ver o, o vosso tempo. Esta vai, isto vai, vão ser emissões que vamos fazer regularmente, provavelmente uma vez por semana, uh, em que vamos, vamos conversando com alguém. Gostei muito desta nossa primeira conversa, realmente foi Eu fluida, também, foi vai, informal. Tivemos obrigado, obrigado aqui também a interagir com o público, foi Sim. muito, muito bom. O tempo passou a correr. Sim. De repente estávamos aqui a conversar, nem senti que estava em direto. Sim, é isso, é isso, que estávamos aqui a estamos mesmo, exatamente, pá, exatamente. na boa. É, é, é um registro que eu adoro é fazer o direto, Pai, contigo foi muito bom, tu, realmente facilitou imenso este processo. E realmente o Swank é uma plataforma muito interessante. Descobri aqui coisas do Swonky que não fazia ideia que elas faziam. Uh, muito interessante. Parabéns a toda a equipa da Swonky, Sim, uh, equipa, tem feito um trabalho sim, duro ao longo destes anos. Equipa, e e, e é está, aqui prova, está aqui a prova. E eles sabem disso. Quantas mesmo? pessoas são neste momento? Nós neste momento somos seis. Okay? Okay. Estamos a crescer, ok? Um, estavam estava a recrutar, não estavam? Estamos agora, a recrutar, que... e estamos a recrutar novamente, estamos a recrutar pois, novamente. Pois, eu vi qualquer coisa agora. aqui o processo de construir uma startup, construir uma equipa é duro, ok? Pois. Isto, Quem é que estão isto... à procura Já agora olha, lançamos olha, aí. Olha, neste é. momento estamos a, a, a, à procura de, de duas áreas, de programadores, Okay, portanto, para incluirmos aqui mais developers, ok? Programador e, em que área? E, e também, depois as linguagens PHP, JavaScript, okay. etc. Portanto, aqui precisava ter o Daniel, o meu sócio, para, uhum. para falar um bocadinho mais abertamente, mas tivemos aí programadores daquele Procuro lado um programador. para falarem connosco. E portanto, para secretário e também pessoas para a parte de, de customer support, portanto, que é uma okay. área fundamental para nós. E aqui, customer support em inglês e em espanhol, que nós estamos a recrutar por okay. causa da nossa internacionalização, que agora temos. Temos uma pessoa também do Brasil na nossa equipa também, okay, o bem. Rodrigo. A que é, estava ah, é aqui a falar, a falar exatamente, connosco. Exatamente, portanto, okay. para nos ajudar também aqui a trabalhar também, já o mercado, o mercado do Brasil pois também. É. Portanto, estamos a. Queremos construir uma equipa também multicultural, ou seja, com pessoas diferentes, de valências diferentes, onde, com todas as nossas diferenças, nós fazemos uma única força e somos um para uhum. construir uh, o melhor produto de redes bem. sociais do mundo, que é isso que Muito temos. bem. E Olha, Obrigadíssimo. vamos terminar aqui... Com, olha, temos vamos com os smiles. Sim, é melhor okay. com os smiles. Acho que sim, acho que sim. É, opa, Também tem aqui almofadas. O Vasco é um, é um apaixonado. Temos é sacos de cama, temos tendas, sim. temos tudo aqui. É um pá. ambiente fantástico. É, temos aqui mais decófis. umas coisas engraçadas. É, portanto, então, olha, tchau, tchau. Portem-se bem. Adeus. É? E até ao próximo live. Até ao próximo live.